Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas Neste primeiro domingo da quaresma do ano de 2022 No evangelho aparecem as tentações de Jesus O diabo tenta Jesus Ele chega diante de Jesus e disse: Olha, se te prostrares e me adorares, tudo isso eu te darei e Jesus não concorda. A tentação do ter, do poder e da ganância. Nós encontramos no Evangelho é, Jesus fazendo propostas para os discípulos que o seguiram, dizendo assim, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, distribui aos pobres, depois vem e me segue. Nos evangelhos, o único que promete riqueza é o diabo Jesus não promete riqueza e prosperidade para ninguém Volta e meia a gente vê por aí afora fora algumas pessoas com um carro Escrita atrás, o seguinte Foi Jesus que me deu Esse Jesus não existe Porque Jesus nunca prometeu riqueza para ninguém o único que promete a riqueza nos evangelhos é o diabo. São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis, também no seguimento do evangelho, no seguimento das pegadas de Jesus, a primeira coisa que eles pediram para quem quisesse seguir o evangelho do jeito deles, era vender tudo aquilo que possuía, distribuir aos pobres e vir, entrar e participar da fraternidade somente ele sem nenhum bem todo aquilo que significava discriminação desigualdade é deixado de lado bem somente a pessoa com a vontade de seguir as pegadas e os passos de jesus por isso que ao redor de são francisco e de santa clara nasceu uma fraternidade universal católica porque ninguém possuía nada Ninguém era dono de nada, ninguém era propriedade, proprietário de nada O viver sem propriedade era a condição para seguir o Evangelho e seguir a Jesus Cristo Assim as divisões desapareciam e nascia uma fraternidade onde todos eram irmãos e irmãs Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o coração sempre agradecido.